Fala galera, aqui quem fala é o BomBits. Hoje trazendo mais um vídeo. Depois de muito tempo, mais um tutorial no canal. E é isso aí, hoje vamos falar de viradas de hi-hat, hi-hat rolls. Você deve estar cansado dos seus hi-hats estarem sem... estarem sem graça e por isso você está vendo esse vídeo. Normalmente o hi-hat é assim: ó, a mesma coisa sempre, só Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu e a gente veio para mudar isso. Eu fiz três linhas de hi-hat aqui. E para vocês entenderem o que que é a virada de hi-hat. É esse barulho diferente do tu -tu, tu tu Então vamos lá. Vou abrir aqui o piano roll pra a gente ter a noção do que é o hi-hat roll. Vamos lá. Bom, Normalmente, o que eu faço, eu boto a minha ali deixa eu botar aqui só no, eu faço a minha linha aqui principal, que é esse tu tu tu tu tu, e embaixo eu vou fazendo, eu gosto de trabalhar aqui embaixo, os rows, primeiro aqui ó, eu fiz o que? Botei, acho que esse aqui é de 6 né, um 6 step, pra ser uma coisa mais rápida, e aqui de 3, para fazer um andamento diferente, não é complicado fazer Roll high hat você só precisa ser criativo. E outra coisa importante também, galera, é mexer com a Velocity, ó. Como vocês podem ver, eu fiz aqui subindo, por exemplo, que se eu botar ele totalmente reto, como aqui de exemplo, ó, vai ficar diferente, ó. Agora o outro. Viu? Dessa... Essa sensação de estar tá subindo E esse aqui não, ó. esse aqui reto Então você já mexer na velocity Já muda totalmente o swing da parada Já fica outra coisa é, Então vamos aqui para a segunda que eu fiz Para dar outro exemplo Vamos ver Fiz a mesma coisa, eu gosto muito de fazer uma linha principal Marcando o tempo Que é essa aqui reta, que não muda E embaixo eu vou fazendo outras e aqui a gente tem um exemplo, ó. Eu fiz um roll aqui Reto Um descendo E dois mais rápido aqui Vocês vão ver, ó, Como é diferente Outra coisa que vocês têm que brincar também É as notas Cada nota aqui do hi-hat, ó Aqui, quanto mais eu desço, mais grave vai ficando E quanto mais subir, mais agudo vai ficar Então é importante de estar tá brincando também com as notas Que você coloca aí no hi-hat Eu acho que isso também faz totalmente a diferença E já vai deixar o seu beat assim 10 vezes melhor do que ele é Já dá outra cara, já melhora muito E mexendo na velocity também Bom, agora eu peguei um terceiro exemplo aqui pra gente escutar é, e esse eu fiz diferente Eu marquei o tempo de uma forma diferente E botei em cima e embaixo E vamos lá, vamos escutar aqui para entender o que eu quero dizer para vocês Outra técnica que vocês podem fazer Como vocês puderam notar, esse aqui parece que tá aquela sensação de subindo as notas, indo para mais agudo e esse aqui para mais grave. Eu mexi aqui ó, no Velocity e aqui em Control, vocês podem vir e botar em Fine Pitch aqui eu tô subindo aqui tá normal, aqui tá normal e aqui eu tô descendo. Olha vamos mexer aqui para vocês terem uma ideia de como é. Vou botar esses assim, ó, bem diferente mesmo. Vamos escutar. Viu como é que dá essa sensação totalmente diferente? Outra coisa também que eu gosto muito de mexer é a pan. Vou selecionar aqui mais para vocês terem uma ideia. Ó, vou botar esse aqui para a esquerda, esse aqui para a direita. E vamos escutar. Como vocês puderam ver, a pan você vai estar tá mexendo com o panorama. Eu também acho bem legal isso de brincar. Eu acho que essa função control do FL Studio... É uma das melhores que tem, não vi nenhuma down com alguma coisa parecida, porque aqui você mexe em pitch, velocity, pan. A maioria dos programas é só na velocity. E isso é muito bom no FL Studio, quando tem coisa boa a gente tem que reconhecer mesmo. É... E vamos lá. Vamos agora pra nossa segunda... Agora vamos fazer o nosso hi-hat, eu botei um aqui pra gente fazer. E vamos lá, vou jogar no piano roll. Todas as técnicas que a gente aprendeu, eu vou ensinar uma nova. Agora, deixa eu só recortar aqui. Agora a ideia é: botei aqui reto, beleza, quero fazer um hold hi-hat. Vou, vou botar para tocar só o um segundo. Vamos, vou botar aqui aleatoriamente alguns, alguns desse para. A gente vê como é que fica e como seria o nosso jogo. Isso é como eu faço, galera. Tá bom, beleza. É, como vocês puderam escutar, isso não é um hold re só botei as notas aqui que eu quero. E o que, que eu vou ensinar pra vocês? Uh, primeiro, eu vou selecionar a nota. Selecionei. Agora eu vou escolher um grid. Vou botar aqui 1 um por 3 E vocês aí No computador de vocês Vocês vão clicar Alt U O que, que é o Alt U? O Alt U, ó Ele corta pra você É o AutoChop, se eu não me engano O nome dessa função Alt U, usuários de Mac, Command U Eu acho isso também muito bom Não tem todas as DAWs Eu gostaria que tivesse que eu não sou um usuário aí do FL Studio. E ó, ó. Botei aqui, agora vamos mudar. Vou botar aqui 1 barra 4. Não, vou botar mais. mais rápido, né? Vamos selecionar. All beleza. É, esse aqui tem muita coisa, então eu vou, vou mexer no control dele ó, a pan tá toda para um lado cliquei em alt, ele volta ao normal, vamos mexer na velocity vamos dar um zoom eu gosto de dar um efeito ó, de subir e descer e aí na pan a gente mexe também de um lado para o outro vamos ver como é que fica ó como é que ficou legal. Vamos nos próximos agora, vamos mexer no pitch. Vamos mexer no pitch, ó. Esse aqui também tá com a pan para um lado. Opa, peraí. Vou selecionar. Alt, né, que é pra gente resetar qualquer coisa que der. Acho que esse aqui vai ficar legal. Vamos botar aqui em Velocity Combat Vou botar subindo e vamos mexer no pitch desse. Mexer no pitch. E o pitch está todo para baixo também. Vamos botar subindo esse aqui. Ó. Ó, ficou bem interessante. Vamos mexer aqui nas lotas. Achei esse muito baixo, aí a gente faz o que? Mexe no veloz. Você tem que explorar, sabe? O Jair Hedson. Vou botar aqui no começo de cada um, tipo. Ó, vamos usar a técnica que a gente aprendeu: Um, 2, não. Vou botar aqui: Beat. Ó, cortei. Selecionei Alt. Vou botar só que tá muito alto ah. É isso galera, não tem muito mistério em fazer hi-hat ou você tem que usar a sua criatividade Essas foram algumas dicas Só para lembrar Usa o AutoChop, mexe aí com Grid Mexe nas notas, mexe no Velocity Mexe no pan e mexe no pitch também, que você pode fazer coisas incríveis, é, eu acho que não tem um limite é, muito da sua imaginação, da sua cabeça, você tentar coisas novas, porque eu acho que um hi-hat assim fica bem legal, é uma coisa muito usada no trap, é, que é aí é o que a galera mais curte fazer, e é isso, pra mudar um pouco os seus hi -hats. essa foi a dica de hoje, eu sou o Bombits, espero que vocês tenham gostado, eu tomei enferrujado dos tutoriais mesmo, mas é isso aí, voltei aqui e tamo junto, galera. É importante vocês verem esse vídeo até o final, deixem o like e se inscrevam no canal. Muito obrigado, galera. Valeu!